se lupem estrela que acendeu, chasque a cair no café somos o que que acendeu, chasque a cair, cá chupe a mamãe, chasque a cair no caminho na frente para dançar, chasque sapato tatar põe um tique, chasque a cair, manota o saco põe Imata matar Imata E matar Ok.